Maurício Mococa, eu vou fazer um vídeo aqui na, na prainha, nós vamos caçar uma uma uébica aqui, nós vamos caçar aqui uma tampinha e vamos ver como é que vai, nós vamos sair aqui para achar uma então. tampa fazer caçando umas tampinhas de garrafa aqui, nós pode achar alguma coisa, né vamos lá então nós estamos aqui com o um detector aqui se nós não tá sabendo acertar bem ele ainda, também eu que acertar ele com a mão vamos caçando aqui para nós ver o que que vai dar é, achamos um sinalzinho aqui ó Tá dando que é, que é ferro. Nós vamos ver aqui é, como é que vai ficar, Nós vamos acertar aqui. Passa em cima da bobina. Logo hum, lá. Hum, hum. Bobina no chão ela é fica. Não. Não, Vamos é ver aqui, ó. Pegando a chibanca, joe. Acho que já saiu. Tira a chibanca pra trás. Aqui, ó. Aqui, ó. Hum. É muito pequenininho. É muito pequeno. Pedaço, é, é? Basta lá em cima. lá. Vamos é tá, tá. é Vem essa se vem, se é pedra. É. um jaspe. É, Pouco que não estava bobiando. Hã? E agora? Ah. É, não tem nada. Não. Nada, não tem nada, nada. Oi, pai. É ele mesmo, aí ó. Achou. O pedacinho que domina. né? É, o pedacinho que É. é. Vamos ver se nós achamos. Tá vamos mais vamos cá. Aqui ó, Vai, vamos experimentar uma cavada. verá é saiu saiu apiro aonde aqui aqui ó aí ó. pega na pazinha vai passar nem riba dele tá na paz um pouquinho olha aí baixa e não baixa bem Vou ver <missos> <missos> O problema é você ficar olhando lá gravando, você vai, vai perdendo o rumo da gravação. É verdade! É, é. então, ver? Aí ainda. E daí. Mas o show, que é. Tampa. Vai, levanta para cima aqui pro lado. Aí, não vai ver. Ô, cargão, Tampinha. Tô, tão ai, tão ai, tão ai. Tão. Pelo menos uma chumbadinha já animava, né? Mais uma tampinha. Mais uma gravada aqui. Mais aqui. Esse alumínio já estava bem no chão. Já bate lá nos 90. Olha. É lá, esse. Esse é. Hã? É é? Vamos ver se é. eu, é. eu vou dar uma cavada. É. aí, bem atrás desse rapaz. mais para trás um pouquinho. Ele tá tá morto. E e já caiu lá joga para cachorro tá aí onde tá a bobina lá, onde sabe tá... nem, nem... nem... Tira cá, aqui aqui tira vaca Pai, você não consegue controlar o seu lugar aqui Agora deu para ver Parou Ué Engraçado, hein Aqui, olha esse meio aqui, vê se tem alguma coisa aqui. consigo, viu? Mas. Tem nada, né? não? passa o doctor. Não dá pra você fazer uma coisa e a outra. É, tirei. Né? Aí, ó. I'm yeah. not yeah. assim que ele Ah, entendi. Que que é? Tem celular é? Ah? Vai pegar o celular já vai tá pegando o celular. Agora eu vi. Tá pegando o celular já. Né? Agora não parou. É o celular que tá pegando na tua mão. Hã? Ah? Tá pegando o celular na tua mão. Tem que tirar até essa bunda de perto. Ah, agora não é celular, não, Agora não, tá aí, ó. Agora tá aí. Agora tá aqui, ó. Aqui é que banca tá? aqui ó, já achei né, é. não é com ela não? vai ver é, é. pega aí pô. é uma pedra de pedra ela ah, tá aí ela tá no tá meio ela ah, tá por aqui aqui ó Aí, ó. ela deve tá por aí né? é aí mesmo, né? tá por aí uhum tá tá fazendo Maurício eu tenho esse pêndulo e vou mostrar pro senhor como que tá fazendo aí eu coloco aqui e já gira aí parar Aí. esse é uma amostra, seu Maurício, da, dessa terra que. Dessa área ali de minério que eu encontrei. Aí. O que, que o senhor me disse? Fazendo mais um último videozinho de hoje, aqui, aqui tá usando esse terra aqui, não tá? Ele tá usando um diamante aqui, ó. E nós tem que ver, eu não quero ficar demorando muito, vamos né? tirar um pouquinho de terra e... O Um negócio é preto aqui, peraí. Será que é isso? O que é isso? Olha só, mano. Olha só. Olha só. Que limpeza. <risos> mais um, esse aqui já foi o terceiro de hoje. Seu Maurício, mais um aí, ó. Encerrar o vídeo, hoje já vou embora de é tarde E não tem mais nada, né? Vamos conferir, que é bom conferir. muito do seu Maurício Mococa <risos> Beleza, seu Maurício? Vamos ver aqui se nós conseguimos esse negócio Vou aqui um pouquinho Porque passa muito Muito caminhão aqui por cima Vou pôr a bateia Vou com essa aqui E ver se está lá ainda Não tem nada, só tomar pra é jogar foto. Ali. esse aqui não vai fazer sem corte, vai ficar grande vai fazer sem vou desfeitar um tanto bom aqui